Olha, o governo do Tarcísio está sendo muito pilotado aí pelo Kassab, né? que inclusive vai ser secretário da Casa Civil. Então, é, é, o, o Kassab está compondo uma base de apoio do governo. Não está um governo restrito aos republicanos ou restrito ao PL. Né? É, ele está compondo, ele está abrindo, ele tirou fora o pessoal do PSDB, né? o PSDB não está participando do governo e está compondo um governo que tem secretários ultraconservadores, tem secretários técnicos e tem secretários aí da turma do Kassab. Então, é, como esse governo vai se comportar ao fim e ao cabo, nós ainda não sabemos, né? nós ainda não temos uma clareza, mas de todo jeito é uma composição bem à direita. Ainda que seja essa mescla, esses três tipos de, de pessoas, né? é, nós ainda não sabemos como ele vai se comportar, mas temos uma certeza, é um governo de direita